Nego fala assim, porra, velho. Vocês acabaram o Mitos. Mano, o Mitos viveu o que tinha que viver, mano. Eu sinto saudade do Mitos todo dia. Por mim não acabava, Mas mano. Mas o mitos o mitos o, o Mitos praticamente só foi, tipo, uma mudança de nome e a saída de, de, de alguns, né? Porque praticamente é, vocês continuaram era ali. Era pra ser isso, né, isso <risos> Cara, o mitos assim, o Mitos tem uma história linda, velho. Que, mano, assim. Não posso falar pelos outros, pelos uhum. outros artistas. Mas o que a gente fez foi foda, mano. Tá ligado? A gente gravou seis músicas. No Prateado, Nudinho no Dalmas. Mano, Prateado é doideiro. Prateado é produtor do Tiaguinho, pô. O Tiaguinho é o... o. Thiaguinho tá aqui, ó. Tá ligado? Uhum. E o resto da galera tá vindo aqui, ó. Mas o Tiaguinho tá aqui e o Prateado tá aqui. E eu tava lá no Prateado. Só vi esses caras na televisão. Uhum. Tá ligado? Porque eu tô te falando. Só vi os caras na televisão, mano. Aí eu tava lá dentro do estúdio do cara. O cara chegou e pegou na minha mão, pô. Tá ligado? Carai. O cara pegou na minha mão. Sabe quem eu sou? Não, mas pegou na minha mão, pô. Carai. Tá ligado? Então, assim, o Mutes fez coisa. O Mutes tocou na FM o dia, pô. Maneiro. Quando a gente tocou na FM o dia, o Neymar apostou que a gente ia estar tá na FM o dia. Carai. Olha as ideia, mano. O Neymar apostou, porque o Dedé pediu, né, mano? Mas... Foda-se, mano. Foda-se o Neymar. O Neymar pe... postou. Alguém bagulho, vai pedir porra. pro Neymar falar de vocês na internet ele vai falar. É um mano, bagulho difícil. Quando a gente cara. lançou a primeira música de trabalho do Mitos, Eu Sou Assim, o Neymar postou no Twitter dele que tava escutando a música, pô. Tô escutando aqui, vou dormir agora, tô escutando o um pagodinho do Mitos do Samba, Eu Sou Assim. Dedé pediu, Dedé pediu. Mas o cara escutou minha música, velho. A gente é quase amigo, quase brother já, pô. <risos> tá ligado? Pô, pelo amor de Deus. Ah, o cara postou bagulho mesmo, pô. Tá quase pô. fazendo um churrasco meu ah, cara, pô. Pelo amor de Deus, velho, né, pô. Pelo amor de Deus. <risos> pô, tanto, a gente chegou na FM o dia, os cara lá ficou maluco, porque o Neymar postou e deu visualização pra caralho, velho. Maneiraço. O locutor falou assim, caralho, vocês são amigos do Neymar? Falei, não, mano. <risos> não, Como assim não? o Neymar é o Neymar, cara ah, é, ó. Tá ligado?